Logo no primeiro dia do festival de inverno da UFPR, a primeira edição presencial, depois dos tempos de pandemia, já deu para deixar a saudade de lado com a tradicional descida do pedal UFPR de cicloturismo. Os 92 quilômetros que separam Curitiba de Antonina pela estrada da Graciosa foram percorridos com muita alegria e disposição. Os participantes saíram logo cedo da Associação dos Servidores da UFPR, a Sofepar, e com a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis puderam completar a travessia. Dá para dizer que a solidariedade e a satisfação pedalam numa mesma sintonia. Já fazem quase 10 anos que a gente organiza essa, essa descida. Foram quase 100 ciclistas que vieram com a gente, tudo tranquilo. Deu para... Para aguentar. Então é a alegria de estar participando mais uma vez do Festival de, de Inverno. E olha que vem muito mais por aí. Uma rota de cicloturismo que consiga atrair muitas pessoas e ajude principalmente a dessazonalizar o turismo no litoral, que é muito concentrado no litoral e através do cicloturismo, principalmente nos meses de inverno, a gente possa trazer pessoas para cá para movimentar a economia, valorizar principalmente a cultura caiçara que a gente está procurando fazer com essa rota Caiçara de cicloturismo. Depois do pedal, com a chegada da Maria Fumaça na reformada estação ferroviária de Antonina, formou-se o um palco privilegiado para uma boa conversa. Quatro autores do litoral paranaense compartilharam as suas experiências em verso e prosa, pensando no jeito de se estar no lugar em que se vive. Logo em seguida, foi a vez do bate-papo e da exposição Novos Caiçaras, que para além da matéria, reuniu o trabalho de artistas visuais que escolheram o litoral paranaense para se estabelecer, jogando com as influências do tempo e do meio em suas linguagens artísticas. Então, alguns artistas são nascidos, mas são muito poucos. Mas a grande maioria faz anos que moram aqui, escolheram. Né, esse local, então por isso o título Novas Caiçaras, porque a gente também faz parte e quer ter voz né, como artistas visuais, quer ter espaço e quer mostrar nossa arte né, para todos. Um caso curioso é o do artista Marcel Fernandes, caiçara raiz de Antonina, que muito participou das edições anteriores do Festival de Inverno e que agora tem o seu trabalho exposto no próprio festival. Hoje eu sou artista visual, eu considero devido ao Festival do Inverno, que minha avó era funcionária pública municipal, né, hoje ela já é aposentada, então desde os meus 12 anos ela sempre me inscreveu em todas as oficinas que, que tinha. E daí eu tomei gosto pela coisa. fica muito feliz porque a gente gosta de ver a cidade movimentada, de ver né, os espaços valorizando os artistas locais. A gente fica muito feliz, não só de ver, mas de fazer parte também, né, junto com tantos artistas que a gente sempre acompanha e admira. Esse é apenas um aperitivo do que vem por aí, Acompanhe os canais oficiais da UFPR TV nas redes sociais e o site do Festival de Inverno da UFPR para ficar por dentro de todas as atrações.